E esse evento, ele é um dia de homenagem, dia de celebração a esse projeto incrível do SEBRAE São Paulo, que a gente consegue descentralizar o serviço de atendimento à micro e pequena empresa. E a gente faz isso at através de várias parcerias. E aqui a gente trouxe esses parceiros, trouxemos também os agentes de atendimento que trabalham nas unidades, fizemos é, celebração, homenagens, premiações, trouxemos um palestrante super divertido, o Mar Marcos Linqueta, Fizemos um, um, comitê, um, um painel de comitê gestor e também trouxemos o nosso diretor para passar uma mensagem para eles. Isso é fundamental para a gente engajar essas pessoas, dizer para elas o quanto elas, elas pertencem também à rede SEBRAE, que as pessoas estejam mais envolvidas aí nas nossas questões, em envios de projetos, na participação no nosso portal do Agente, que esteja sempre aí ativo junto ao escritório regional, fazendo mais parcerias a nível local. E, principalmente, que o agente se sinta parte né, da, da rede do SEBREC como um todo e entenda o quanto a gente conta também com a ajuda dele para que a gente desenvolva o local né, onde ele faz toda a sua atuação. Na minha opinião, é uma coisa que estava faltando para os agentes. Né? Eu estou gestora do SEBRAE aqui há três anos, né? desde que começou essa nova roupagem. E para que a gente uh, faça com que se a gente tenha cada vez mais esse sentimento de pertencimento ao SEBRAE, é, ele precisa se sentir na casa Sebrae, é, interagindo com os outros agentes, interagindo com os outros colaboradores do Sebrae, é, vendo qual que é o ambiente que o Sebrae proporciona para ele. Então, acho assim, a coordenação do, do, do SEBRAE aqui, a coordenação estadual, o SEBRAE São Paulo está de parabéns, o evento foi, assim, hiper, mega organizado, assim, nos seus detalhes mesmo, eu acho assim, é, é uma um, atividade que aconteceu hoje, ela vai estimular muito mais o agente, a hora que ele voltar segunda-feira para o posto dele, e ver o que, que nós somos, a grandeza que é ser a agente de atendimento de um Sebrae aqui e o quanto que transformar a, as vidas das pessoas através do empreendedorismo faz a diferença. Acho assim, foi uma injeção de gasolina azul, né, de motivação para todos nós, principalmente para o agente que é a pessoa que está ali, que é a cara do Sebrae no dia a dia, entre o SEBRAE e o nosso cliente. Olha, um evento como esse vem engrandecer o trabalho que os agentes do SEBRAE que fazem. A gente está ali na ponta, trabalhando diretamente com o pequeno empreendedor, com o microempreendedor individual. E um evento como esse vem reconhecer todo o trabalho que a gente faz. É um evento engrandecedor, emocionante. A gente se emociona, a gente vibra. A gente curte com os nossos amigos do Sebrae, de outros escritórios, conhecer a realidade de outras pessoas. Um evento como esse é essencial para finalizar o ano de trabalho que a gente teve esse ano. Muitos amigos, encontramos outras pessoas. Agrega união aos agentes do Sebrae aqui.